Estou com dois receptores de satélite aqui é, Um GPS Map 62, um Oregon 550 Um, não sei se está conseguindo ver, está me dando 4 metros de precisão E outro, por um acaso também, está me dando 4 metros Não sei se dá para ver aumenta um pouquinho 5 metros bom não é sempre que que, que chego a essa precisão a esse raio de, de precisão de 4 metros em geral um está um em 14 outro está em 20 né o tempo hoje está bem aberto eu estou no lugar bem aberto então isso facilita mas é, isso acontece é, é, uma situação onde você precisa é pegar uma coordenada Com a maior precisão possível O que, que você faz? Né? Nós sabemos que temos o, o, Uma margem de erro De precisão do satélite E sabemos Que, que pode atingir Depende do local, do local De 15 a 50 metros às vezes é, Fundo de vale chega a 100 metros Depende do do aparelho celular também acaba nem pegando é, mas sabemos que temos a margem de erro de satélite, e aí tem uma outra margem de erro que é o erro de projeção às vezes o mapa que nós estamos usando também tem uma margem de erro de projeção né? principalmente a gente que usa mapas gratuitos usa mapas é, criados por terceiros, criados por, por pessoas que que que, às vezes nem sempre é, é, é do ramo, ou é do ramo, mas o mapeamento não, não passou por um controle de qualidade né, mais apurado. Então, às vezes a gente tem, é, usa o um mapa com, com erro de deslocamento. Né? E pode variar de 5, 10, 15, 20 metros, dependendo da, do lugar... Dependendo das configurações de projeção que a gente está usando e, e da projeção que o mapa foi feito E aí você soma ah, 10, de um, é, 10 metros de erros de projeção de um mapa com 10 metros de, é, é, de imprecisão de sinal de satélite Já são 20 metros de raio né? 20 metros de raio, Então, ou seja, é, eu tenho um perímetro com 20 metros de raio eu tenho um, um, uma circunferência grande aqui, onde eu, eu, eu, eu, eu teria que procurar um, um determinado ponto, e aí esse ponto está dentro, de dentro dessa circunferência, poxa, pode estar tá 20 metros para a esquerda, pode estar tá 20 metros para a direita, né? e aí o que eu faço se eu precisar então de é, obter uma posição mais precisa possível? Os, os GPS Garmin possui um, uma função, eu vou achar aqui chamada ponto médio de passagem ou gestor médio de passagem. É uma função que quando você utiliza, né, vai lá criar ponto de passagem, ele pede um tempo. Onde ele fica, você vai ter que deixar o celular, o, o, o GPS parado no ponto, né? Sem você mexer no GPS. O que, que ele faz? Ele vai tirar uma média. Ele vai ficar uns um tempo, um tempo que achar necessário, 10 minutos, 15 minutos, né? Onde ele vai é, obter a posição dos satélites e vai ficar obtendo essa posição por esse período de tempo 5, 10, 15, 20 minutos quanto ele achar aqui que deve e aí ele vai te trazer um valor aproximado com a menor taxa de erro possível dependendo da, ocasi da, da ocasião essa taxa de erro pode ser de um metro de precisão, de um metro de raio, então é, é bem interessante. Eu vou deixar ele buscar essa amostra enquanto isso eu vou fazer nesse GPS também. O Oregon ele também tem essa função. Procurar aqui, ponto de passagem. Criar ponto de passagem e aí ele vai começar a fazer uma média: tararã, tararã, tararã. Daqui a pouco nós voltamos: tararã, tararã, tararã, tararã, tararã, tararã, tararã. Daqui a pouco volta, a gente volta com o resultado, tá? pronto veja que eles é, é, tanto o gps map quanto o Oregon, me deram um índice de 100% de confiança da amostra um levou seis minutos outro levou sete minutos para chegar em índice de confiança e você pode perceber aqui que o gps map me trouxe 330.735 metros de longitude e 7.390.222 metros de latitude. E o Oregon me trouxe 330.731 metros de longitude com 7.390.220 metros de latitude. Note que é, tem uma diferença de 2 metros de latitude entre eles e 4 metros de longitude entre eles tá? ou seja me deram de qualquer forma eles me deram posições é, inferiores Né? Ah, ah, me informaram que, que, que me deram posições em torno de 3 metros de margem de erro. O que, que para GPS recreativo, isso é muito bom. Né? Para mim, é muito bom. É o mais próximo possível é, é, da melhor precisão que eles possam, possam chegar. Mais que isso. É, eu só teria com um GPS com mais constelações né? Um GPS que pegasse não só o GPS mas, é, Não só o GLONASS Mas também pegasse o BEIDU e, e, o, e o GALILEU juntos Quatro constelações Com certeza isso cairia para um metro Mas para aquela situação onde você precisa De uma amostra é, de coordenada é, mais confiável o gestor de ponto de passagem, ele é uma ótima ferramenta para você conseguir coordenadas com uma maior precisão. Bem legal, né? Agora é só guardar a minha amostra. Ok? Fica aí a nossa dica de como conseguir a coordenada de um ponto com a melhor precisão possível com a função gestor de ponto de passagem, né, é, ponto médio de passagem do seu GPS Garmin.